Olá galera, tudo bem com vocês? É, que sim! vamos falar sobre 2005, o ano mais roubado do futebol brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Vamos falar primeiramente das duas principais figuras: Alberto Planib, ex-presidente do Corinthians. E claro, mim, o maldito do Eteu Sovereiro o temido, vencer, aquele ladrão, foi comprado pelo Corinthians, só para prejudicar o Internacional, exatamente, prejudicar, pois esse árbitro fez uma loucura, anular até mesmo o que deveria ser pênalti, transformou o pênalti em falta, transformar uma falta em punição da cartão vermelho por reclamação esse cara deve mínimo ter sido comprado com 51 é e também com uns gritinhos de algumas coisas, então vamos lá vamos falar do que interessa talvez o que mais juntou essas referências foi uma coisa que, digamos, é um pouco estranha. Um jogador literalmente desceu a lenha, sabe onde? Um jogador do Internacional. Aí ah, o Edilson, achando que era Fair Play, disse assim, ó, oh, não vou fazer nada, vou expulsar o jogador porque fez Fair Play, o Alberto do Anip, quem me ensinou tudo isso. Aí ah, esses dois mereciam é prisão perpétua. Hoje em dia, o Edilson tá aposentado de qualquer coisa E sabe do Alberto do Alibi, O cara de 101 anos ainda tá vivo A bicha tá viva ainda Mano, isso é impossível Pra um ladrão Esses dois deveriam saber onde? Na prisão, xará É uma coisa que me interessa e também interessa a todos a mesma coisa também ocorreu em 2020, quando o caraquinha do Corinthians o mais um árbitro comprado, não vê o VAR, ao contrário ele tava de olho fechado pro VAR, o cara nem viu ser a pênalti ou não da final do Internacional contra o Corinthians, e se o Corinthians vencesse o Flamengo era campeão, e se o Corinthians perdesse o Inter, o Inter era campeão, mas adivinha, os espíritos de Alberto do Aníbe e Edilson Pereira de Carvalhos meio que encarnaram de novo no Corinthians, o Corinthians deveria ser rebaixado para a Série D por causa dessa nada usada. realmente é uma grande vergonha do futebol nacional Espero que tenham gostado de Chão Descomprado comprado o bandeira Sim. e...